E vou querer saber mais sobre a sua geniosa ideia, ok? Ah, Beto, que tal você dar uma volta aqui no parque que fica aqui próximo? Só às vezes, vai te fazer bem. Quer dizer, a natureza sempre faz bem, né? Eu não acredito. Viver, Aquela rapariga traidora. Calma, querida. Cuidei muito bem dele. Cadê minhas coisas? Minhas coisas, Faz frio à noite, sabia? Caridinha de Deus. Demônia! Se olha só para defender ela, está aqui o Dr. Pedro. Dr. Pedro, qual a expectativa para esse grande embate <risos> entre Dona Matilde e Dona Elsa. Não se trata o olho sagrado, essa linda belezura que nos traz alegria e amor. Dessa forma, desperdiçando, jogou todo no fora. Era pro é santo. Fode?